Olá, eu sou dentista, me formei há 21 anos atrás na Universidade Federal de Pernambuco e fiz minha primeira especialização na FOP, de 2001 a 2003. E na minha turma tinha o professor Renato, que hoje é professor, mas na época foi meu, meu colega do curso de especialização de periodontia muito bom realizado por João Carlos Amorim e Rodrigo Veras e nessa jornada maravilhosa o professor Renato foi fazer o mestrado em São Paulo e eu aqui fiquei fazendo meus cursos presenciais e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer um curso online de atualização na periodontia e estou amando o curso dele, do meu colega que eu tenho orgulho e super recomendo porque a gente sempre tem a aprender, né? E esses cursos online eu estou achando muito interessante porque a gente faz na comodidade de casa, entendeu? Depois do de, de, de, de trabalho, né? Então assim, super recomendo, muito bom, muito bom mesmo. E sucesso, Renato, um sucesso merecido para você, que é muito esforçado. E também acho muito bonita a sua humildade e tudo de maravilhoso.